E aí galera do canal, eu estou aqui na pousada La Luna em Natal e hoje eu vou mostrar para vocês um passeio que eu vou fazer para a Pipa e a agência que eu vou utilizar é a trilha do sol pessoal Se estivesse indo pela praia, que não dá porque ela ter, o asfalto termina aí é toda uma rota que a gente chama Rota das Lagoas é feita de 4x4 toda essa região aí é rica em água doce Complexo de 27 lagoas aí, que no uhum. meio. uma mais bonita que a outra. Uma boa parte das lagoas, elas, elas saem, elas ficam até novembro, mais ou menos dezembro, elas brotam do chão, da água da chuva. Chove. É pra ir que fica a Lagoa de Catarás? É, exatamente. Uma das mais bonitas daqui da região. a de Carcará. lavam a roupa, isso foi construído pela prefeitura, a água sai no meio e é ali que eles deixam a roupa no, no, no, no na sol. grama, chama quará ah. é. então a, a galera da, da, da redondeza aqui de dia vem aí aí os tanquezinhos eles colocam de molho, onde você tá vendo os banquinhos ali, eles sentam no banquinho da frente tem as estrias para bater a roupa depois eles põem a roupa no, pra, na grama para quará Tem ficada entre as, é a 25a praia mais bonita do Brasil. Ela tem um conjunto assim de areia muito limpinha, água, a sexta água mais limpa do Brasil nessa região aqui, porque é de frente para o mar, né, alto mar. E é onde está os golfinhos. Como se essa semana está nos picos de maré baixa e maré alta, eu não sei se é possível ver golfinhos. Se ver a gente vai ver muito poucos. Porque lá vê muitos, muitos mesmo, sabe? Mas nesses picos de. A gente viu. Viu o vídeo? Então, nesses picos de, de, de maré, eles, eles ficam com uma maré muito forte e eles, não, eles não, se, não se posicionam muito. Mas sempre tem, sempre Caraca. tem. Apesar de levar o nome de Guarda Rua, que não tem aí água salgada. Um o que mar, Maravilha O povo lá de aí, gente, vamos aproveitar aí, a é dor chama água mineral um é doido, o povo três, vai cinco, cinco vamos aproveitar daqui a subir. só que é o seguinte, até 1924, tá a lagoa se tá. desistiu Ela estourou, fazendo aquele rasgo na parede, uhum. e abriu. abriu isso daqui e vazou toda a água doce. Uhum. Aí o ela uma APA Área de Proteção Ambiental, uhum. Golfinhos e Tartarugas. Os golfinhos, projeto Santuário Ecológico são mais ou menos 500 golfinhos que se reproduzem, e as tartarugas que o projeto está 1.200 tartarugas na região se reproduzindo. Eles começam, agora está no final. Vamos começar de novo, a partir do próximo mês, outubro, já começa a vir algumas sertaneias. E elas se reproduzem toda nessa área aqui. Depois daqui, ó nós vamos lá pra Praia do Amor, ó. É bem, é bem... Chaladão, bem Chapadão, Praia do Amor, essa parte aí. Aqui no centrinho, ó, de dia fechado. Sim. Essa parte, a Rua do Céu, a Rua é, da Grécia. Da foto, né? é, a falésia é uma montanha formada de areia, pedra e terra. Ali na frente vocês vão, vocês vão entender bem o que eu tô falando. Apesar do lado direito lá na frente a gente vê duna, mas vocês vão entender que essas falésias e elas têm o nome de falésias vivas porque elas sofrem ainda erosão, sofrem uma série de ações. Tempo e do homem que deixam ela nesse estado. Existem três hotéis à esquerda de grande porte. Esse é um deles, o Pipa Privilégio. Tem até um parque desse lado eles construíram. Eu vi não. pesquisando, né? Você, você pesquisou ele? Eu vi. Não, Esse aqui fica em Tibau, né? É, fica longe, ó. Longinho. Então, à direita você tem as montanhas e à esquerda, ó. E lembra que eu falei que é alto? Porque nós estamos em cima de uma, uma falésia. A gente vai parar aqui para tirar uma foto bem legal. Aqui só tem uma regrinha, galera, nessas falésias. Se você decidir pular, você tem que tirar uma selfie pra gente guardar de recordação lá na agência, né? Sim. Porque sobreviver, você não vai sobreviver, não. Você se pular... é. É. Então, assim, essa a gente usa para apreciar, para tirar uma foto e tal. A gente já vai descendo a do madeiro que é top. Aqui ó, eu vou achar um lugar e levar vocês lá. O acesso à praia do Madeira é feito primeira por essa escadaria primeira pessoal, primeira com aproximadamente 160 degraus. Então venha preparado, viu? A beira do inteiro. mar existe do barracas <risos> elas custam uma faixa de 20 reais. Mas você vindo pela a agência, você não paga nada, tudo por conta da agência, tá pessoal? Ai, ai. Ai. melhor ponto, Madeira Beach. Foi errado ou não? E aí tá não. <risos> tá é certíssimo. A gente, a gente vai, vai servir vocês aí, aqui, ó. Se, é não, bom, viu? se não vê golfinho não paga a conta, beleza? <risos> é, é vai dar certo. Né? É vai dar certo. Ele vai servir vocês. Uma ducha maravilhosa ali, ó. Uma subidinha no meio dos coqueiros ali. As bananeiras na verdade. Fiquem à vontade. 25ª praia mais bonita do Brasil. Vocês estão no pico mais mais correto daqui. Show. Show, show. Então tá! Vai, ô papo do veia durinho! Quero ver como é que tu vai chegar lá em cima. Aí, negão, olha a cachaceira com máscara, tu viu? Foi um passeio maravilhoso, espero que vocês tenham gostado. Todos os links da agência estão aqui na descrição, então dá uma conferida, tá pessoal? O vídeo está chegando ao fim, mas eu vou mostrar mais algumas coisinhas aqui para vocês antes de acabar. Então é isso aí pessoal, o vídeo chegou ao fim, agora estamos indo rumo a João Pessoa e fica aqui para você ver os próximos vídeos da pessoa. Se você nunca veio a pipa, venha, você não vai se arrepender. Valeu, tchau, tchau, fui!